Muito bom dia, mais um DLT no Canadá começando pra vocês E hoje estamos em Oroa Pra você que não viu o vídeo da Paula ainda A gente chegando aqui em Oroa Já vai lá no canal dela e vê porque a gente está aqui no nosso segundo dia na capital do Great White North, nosso país. Agora, agora posso falar que é nosso país? Já posso falar que é nosso país? Já posso falar que é nosso país, né? E a gente veio visitar o Canada Science and Technology Museum, que é um museu que eu gosto bastante, que é um museu de tecnologia. Então, vamos lá dar uma olhada. Se você é tiver interessado nesse vídeo, fica comigo e out. Música Ó, aqui mostra um pouco da tecnologia no nosso dia-a-dia -dia. Então coisas que a gente usa no dia-a-dia, -dia, quando elas foram inventadas Coisas de casa, né? Coisas que a gente realmente tem bastante contato Tipo televisão, fogão... Eu acho que isso é um fogão, né? Não faço a menor ideia Eu Nunca vi isso na minha vida Olha um toca-fitas... Toca é, um vídeo cassete. E aí coisas mais modernas, tipo o iRobot, né? Que limpa a casa e aí pra lá tem coisas, é, tendências de tecnologia, né? Tipo as tiny houses é, e outras coisas, smart homes e etc. Então é bem, bem legal essa parte, é bem coloridinha e bem explicativa, sabe? as crianças entenderem mesmo. E elas conseguem interagir também, ó. Tem umas coisas aqui que você pode apertar, interagir e tal. Porque aqui no Canadá é, é muito comum tiny houses, é um movimento muito forte aqui. Muita gente tá se assim, mudando pra essas casinhas, às vezes que tem é a cama tá espaçosa, só tá house aqui, a cama aqui, aqui ó, em cima Gente, o iPhone 3G já tá no museu Eu tinha um desse Exatamente igual a esse O que, que é esse doguinho aqui, todo montado no Capitão América aqui? Esse doguinho é uma roupinha que eles usam nos cachorros que eles têm tipo, bombeiro, polícia pra resgatar pessoas E aí, aqui tá falando sobre a roupinha deles, ó Aí é, tipo, o óculosinho protege pra não order o olho Esse daqui é tipo, pra não queimar na neve Tem várias paradas diferentes Tem uma câmera em cima dele ali também, ó Paula tá vendo a, tripo, a tripofobia do meu iPhone aqui Olha aqui Eu tava vendo minhas pontas duplas, tá vendo? As pontas duplas Olha, minhas pontas duplas, mano Olha, olha. olha minha tatuagem, menino Toda bugada Olha minha pele, que horror Que isso aí, vários? Sei lá, mano, bagulho bizarro <risos> a gente tá saindo agora aqui do museu de ciência e tecnologia porque ele é um museu bem para criança é bem bonitinho é bem legal assim a visita mas as coisas são mais voltadas para o público infantil eu já sabia que era mais ou menos assim meio infantil mas o Thiago normalmente gosta desse tipo de museu porque tem coisa para apertar entendeu Nossa, eu sou, mas, eu sou criança agora. Né? mas a gente vai ver o da aviação que fica aqui perto agora e a gente foi chamado também no negocinho do museu Atenção, proprietário do carro, não sei o que, não sei o que Porque esses dois aqui causaram tanto dentro do carro Que começou a apitar o um alarme no estacionamento Ou seja, fomos chamados por sua culpa, ali Se você pagar o estacionamento de um museu, ele vale para os outros Então, <risos> para o mesmo dia, né Ou seja, não seja burro que nem a gente Que pagou duas vezes é 8 dólares o dia, o estacionamento aqui do, dos museus Que daí você pode usar nos outros também Mas enfim, né como a gente não lê, a gente faz as coisas tudo errado Saímos do museu de ciência pra vir no museu da aviação E cara, que museu bacana velho Tem um monte de avião velho é. <risos> Vocês acreditam? Véio. Tem vários avião velho, cara né? Avião um gigante. É então, tem umas armas ali na frente. Olha isso aqui. Caralho. Puta que pariu. bombas Não, claro que não. Essa aí sem encostar explode. Cabia várias, ó. Um Nove bombas, esse? Nossa. Ó o nazista. Primeiro avião a carregar passageiros. Ah, tá. Era assim que era por dentro. Só carregava 23 pessoas. Ó, elas viajavam bem melhor que a gente viaja hoje, né? Olha o espaço que tinha na perna, filho. Vai tirando. Ela tinha umas louças aqui pra você comer os negócios. Senta aí, Babs, pra mostrar o seu espaço que você tinha. Aí, ó. Ah. Olha o espaço que tinha. Não tem mais isso aqui, ó. Isso aqui não tem mais esse espaço para as pernas aqui. A Cara da Trip é um oferecimento da ILAC English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá. Para saber mais, entre em contato hoje mesmo com a Choice Travel. Olha que legal, os uniformes das comissárias em 76. Olha aqui. Tudo azulzinho. Ainda tinha esse chapéuzinho. <risos> Olha as propagandas que eles tinham do... para os lugares que eles voavam, ó. Aqui em Oroa tem nove museus dos museus nacionais. São onze no total, mas tem nove que ficam só aqui. Então os outros dois que não ficam aqui é o que a gente visitou, os direitos humanos, que em Winnipeg E tem o Museu da Imigração que fica em Halifax De resto, todos os museus nacionais ficam nesse lugar específico aqui, sempre nessa cidade Então a gente veio conhecer alguns deles, são muitos, então não teria como conhecer todos Mas você pode comprar esse passezinho aqui Que daí por 35 dólares você visita três museus <música> podia ter feito um passeio de avião naquele aviãozinho ali, que tá passando. Será que dá pra ver? Aqui, né? eu acho que não dá. É um aviãozinho velho. A gente podia ter feito um, um, um passeio de avião por 35 dólares, 35. num biplane, num não, bimotor. Mas, 35. Ah, 35 por pessoas, se fossem 3 pessoas. pessoas. Era 55. 45 se fossem 2 pessoas. Enfim, saímos aqui do museu da aviação, aprendemos bastante sobre a força militar canadense. Aprendi tanto que eu comprei essa blusa aqui. ó. Olha que blusa linda, velho! Hora. Agora a gente vai para o último museu e vamos partir para Toronto. Chegamos à última parte da nossa viagem para hora. A gente vai visitar o último museu. esse é um que a Paula escolheu, é o Museu de História Canadense. é então, um Canadian Museum of History, Musée canadien de l'histoire. Eu tô falando francês já. Que, tá, que fica aqui em Quebec, Aham. na parte francesa de Orwell. A pronúncia tá apenas até. Je De le francês, coçam, mole de fromage... Senhora? Senhora? Senhora quer ir no museu, senhora? Senhora? Senhora? senhora? Os caminhos dos europeus Não. saíram daqui, chegaram aqui. Foram... chegaram aqui perto de Halifax. Quase né? <risos> <risos> eram as opções: tinha uma opção com as folhinhas no meio ali, ó. É. É com as três folhinha <risos> fraternidade. A L'orgueil que o amor Porque o amor é E de de Toda essa sala aqui, essa parte aqui É para falar sobre a questão da separação do Quebec né? Que eles já tiveram duas votações Dois referendos E ó, esse aqui foi o de 1980 então, foi 60% não 40% sim uma boa parte da população, 40% 40% querendo que separasse Bastante gente Muita gente que separasse Bom, o de 95% foi quase que ganhou Foi muito, por muito Nossa, pouco Nossa, é muito dividido, né? Caramba. Acabamos de sair do Museu de História Canadense E é muito bacana Tudo isso que você aprende, né? Quando você conhece os museus e um pouco mais da história do país A gente... Sabia que existia um movimento separatista aqui no Quebec, mas eu não tinha, obviamente, conhecimento histórico para saber como que tudo aconteceu, e eu não sabia que tinha rolado realmente uma votação, é, duas votações, né? não sabia que tinha rolado uma, imagina duas, não sabia que tinha rolado uma votação mesmo a, do país e da província para sair, mas existe um grande movimento separatista aqui no Quebec, as pessoas não... Não costumam conversar muito sobre isso, é um assunto meio tabu de se falar. Porque tem gente que acha que tem que separar, tem gente que acha que não tem que separar. Existem prós e contras dos dois lados, né? Mas é, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Mas existe. Então, a história do Canadá é muito interessante. Eu recomendo vocês a entenderem um pouco mais e pesquisarem um pouco mais sobre a história. É muito bacana, tem muita coisa legal que aconteceu. Muita merda que aconteceu também no passado. Merda pra cacete que aconteceu. Muita merda. Tem bastante coisa pra ler, pra entender Tem Então eu recomendaria, sei lá, umas quatro horas assim, Pra você, tipo, é. conseguir realmente ver as coisas com calma Porque tem muita coisa, tem muita coisa que eu não fazia a menor ideia, sabe? Uhum. Tipo, eu não sabia que os franceses tinham chegado primeiro Achei que tinha sido uma parada meio, meio junta É, os franceses chegaram primeiro Teve uma primeiro. gigante dos, dos franceses com os britânicos Que eu também sabia que tinha sido tanta treta uhum. E aí você começa a entender, a, tipo, a origem dessa... Dessa questão aí do Quebec querer separar e tal, porque vem de uma treta muito mais antiga do que a gente imagina, Vem de uma sabe? big de uma treta, é, é. né? Então tem muita coisa interessante para ver, para descobrir, achei bem legal o museu, acho que dos que a gente visitou hoje é o mais que mais vale a pena. É, inclusive eu acho que até responde um pouco da minha questão de por que que aqui no Quebec tá tudo em francês e não tá em francês e em inglês, né? É, então... Que, existe tipo assim, meio que um motivo aí por trás é, eles querem eles querem manter a cultura e a, o idioma as tradições deles assim que são diferentes do resto do país que sabe? são uma tradição e francesas. eles mesmo já fazem isso porque aqui eles têm as leis próprias o programa de imigração próprio eles têm coisas deles só deles aqui então. exatamente isso aí bom vamos entrar no carro agora mais quatro horas e meia até Toronto e deixar um agradecimento especialíssimo nesse vídeo ao Davi e o Zé da Casa Toronto Vancouver, a Rebeca que tá tendo a gente também, que liberaram um AP pra gente lá em Toronto por três dias. Então ó, obrigado para vocês, pessoal da Casa Toronto, Casa Vancouver, nossos patrocinadores, e eu vou mostrar tudo para vocês, a gente vai filmar tudo para vocês lá, e é um AP que vocês podem ficar quando vocês estiverem em Toronto também, então partiu, bora! Toronto e eu vou finalizar o vídeo mostrando esse apartamento muito foda que o pessoal da Casa Vancouver e Casa Toronto disponibilizou pra gente pra ficar aqui por três noites, pra gente poder conhecer um pouco mais os serviços dos nossos parceiros aqui em Toronto e esse é um apartamento que vocês podem ficar também quando vocês vierem pra cá, é só vocês falarem com a Trizzy e vocês podem ficar hospedados aqui também quando vocês vierem pra Toronto. Então olha que lugar bonitinho, cara! Eu já vou até virar a câmera pra vocês verem melhor, olha só. A gente tem uma sala, logo aqui na entrada, com TV, com espelhão, e aqui também é armário. Dá pra vocês colocarem coisas aqui dentro. A gente tem um Wi-Fi só pra gente, graças a Deus. Amém. Eu vou poder baixar tudo que a gente precisa, organizar arquivo, subir vídeo, vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso aqui agora. Aqui tem uma cozinha e uma sala de jantar. E... Aqui a gente tem o quarto Olha só que legal Tem o quarto, cama de casal ah, Olha o que, que tem aqui também ah, Uma mulher Tem uma mulher tô <risos> Aqui ó Um armarião O cachorro não vem junto, tá gente? E aqui a gente tem o um banheiro Olha que legal Show esse apartamento, hein? Então, dá pra tomar um banho aqui No um banheiro de tamanho real Dá total, eu vou tomar banho já então é isso, meu povo, eu vou finalizando por aqui. Amanhã tem vídeo no canal da Paula, se você não se inscreveu ainda, vai lá se inscrever, vai lá dar o seu like nesse vídeo também, deixa o seu like, curte, compartilha. A gente já fez dois terços da viagem, a gente vai ficar três dias aqui em Toronto, depois a gente vai partir para Montreal, aí tem Quebec City ainda, Monton e finalmente Halifax. E até depois de amanhã, tchau! Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, serviços de acomodação estudantil no Canadá. Estamos comprando os passes do metrô aqui. A gente não pode entregar o carro com pelo de cachorro, senão a gente tem que pagar uma multa de limpeza. Não tô meio... <risos>